Bora pro duelo, então. Agora é o e meio. Tabin Ninja. Eu vou puxar tá o Minha. Ninja pode ou é bota ataque speed ainda? Ah, sei lá. Bora... Mano, vai dar merda, bota a Jtaxpeed, oh. tá ligado, né, velho? Botei em carry aqui olha isso aqui, ó. Não, é atirador, sai com essa merda daí. Não, bote, então bota em atirador, tem. Já apareceu isso. Não, é atirador lá na seleção de campeão, não é, é que aqui. Tá aqui, ó, é. apareceu isso aqui, ó, também, ó. <risos> isso aqui. Fazer o pacto da Kalista com a Kaisa e nem preciso lutar, a Kaysa. Já joga ela lá pra frente. <risos> Não, meu, com o que, que eu vou fazer o pacto? Acho que é melhor mesmo, né? Então. isso, não. que isso aqui, entendeu? Vai, vai, vai. Caleque, mano. Morreu. Flechou. Oxi. Chegando, hein? Louco. É, eu acho que ela tinha a flecha, hein, Guru? Vai, bet. Mas o Goku tá no outro time. Não, Goku, desculpa. <risos> Dá pra ir de alec pra cima deles. Eu tenho rio. Eu tenho barreira. Quer vou ir? Vou de então. Espera, deixa ele gastar o quarto hit. Eita, lá correu. Eu vou, hein? Vai. <risos> Vai, vai, vai. Oh, vai. Tá aí, ó. Tanca que eu chego de W. Eu A descida do Miss Live 2k de Vamos levar sua bot aí, vamos levar sua bot. Bora. Vamos. O cara tá. Ai. Ô, louco, ele errou. Tem que ir. Aqui, velho. Alguém tem que ir ali. Eu vou. Nice, velho. Voltar tá, mano, eu vou eu vou top lá mano. Beleza, segurar. Ô louco, mataram. O cara perdendo vida batendo em nós, velho. Vai, vai, vai. Ai, ah, tô sem feliz, mano. de Deus. Ai, tô morrendo. Meu Deus, eu tô vivo. Alex. Tô aqui, tô aqui. Salvei, mano. Tô chegando, tô chegando. Vamos, vamos, vamos, time. Olha eu não vou dizer, tá, mano. Vai serrar. Se Correu. Ah, se mano. curou, mano. Claro, velho. O cara tá tancando a torre não toma dano, velho. O outro lá Escreve aí, vou focar ele agora Ele não morreu até agora, bora neutralizar o din vamos Beleza, vamos focar o Jin agora Deve ficar muito pistola véio, quando ele assistir isso, mas tudo bem Eu vou cortar essa parte é, é MENTIRA <risos> <risos> então Eu tô indo aí, só vou pegar o red Ó, é. oh, cai, sacai, só Hoje. Só Nossa, já tomei dano não, véi É, porque eu tô morto essa peça Eita eu Tomei tudo, véi Graça. mano. Olha esse Draven velho. Isso aqui, isso aqui, velho. Calequei. Calequei. Bora, rapaziada. Boa, vai pegar de novo. Foi, Jin, Jin, Jin, Jin. Boa, rapaziada. Caralho, mataram os quatro, velho. Nice. Caralho, mano. O Calecão funcionou. Fazer ladrão, pega ladrão, ladrão. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora, bora. Pega um, pega. Vou voltar você, hein, cara. Três. Dois. Vai! Aí o Jin aqui, ó, free. Ah, mano, ela usou o bagulho, Ai, tô velho. Tô vai. Pega o Jin, vai. Ó, ah. aqui, tem volta, aqui, ó. Um... Quem tentar na Dinha né, Word. Ah, aqui, mata, aqui, aqui, aqui ó. Aqui, ó. Tem que colocar mata. Bom. <risos> demorar muito pra poder o dragão. Não demora, não. Tô dando a volta, velho. Tô tancando, tô tancando. Não, não tinha nada. Matei um aqui, Foca. Foca aqui. Vai naqui, trintão. Vai mais fácil. Morre mais fácil. Dê Mas dá pra pegar outro, hein? Ó. Tô sem mal, né? Aí, deixa ele tirar um pai. Né? Vai, vai, vai. vai. Curou. Ah, curado, tá bom. <risos> Ó o bot, gente. Oh, o top, Ó o top, Léo. Ó o top. Bora lá. Tô sem mana, né? sem vida. Wave de Aí, novo, então. top. <risos> tem no mid também, Tem no mid também. Ó, oh, mano, ajuda lá, vamos ajudar lá. Vem cá, bot, vem cá, mano. vem cá, vem cá. Ih, PZ, morreu? morreu? Ah, mano, vou, morreu. eu vou. Pega, dar vamos, bot, cobrar, vamos, é cobrar, vamos cobrar, vamos cobrar, vamos cobrar. Puxa aí, puxa aí, sei lá, mano. Muita wave aqui. Vai dar ruim pra ah, gente aqui, Vai dar ruim, vai dar ruim, sai longe. Dá ruim. Tô enchantando a tá, bota. Tem três catapultas aqui, moleque. Tá, Mac. Ó, Ah, eu tô segurando esse cara aqui, mano. Tem muita. Olha isso aqui, mano. Tem muita wave aqui na botilha, ele, mano. Nossa. E no mid, e no mid lá. Ó, oh, ó, <risos> oh, sacanagem que eu posso ir pro B aqui, cancela, ó. Cancela, cancela. Cancela. <risos> o B deles aí. Tá, mirei. Eu sei do Draven. Cancela a que boa, eu tô limpando. Tô levando o bot aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Moleque, eu não tô mandando, moleque. Eu tô em engenho de catapulta, moleque. Vai, catapulta, bate, mano. Vai, catapulta. Aê, mano. Um catapulta Ai, meu Os caras não param, não, mano. Pega a caixa, é mais fácil. Ah, mano. Eu vou levar o jogo. Será que você leva? Eu vou levar o jogo, eu acho. Vamos ver. Leva, levou a primeira torre então, vendo. Vem, mas entra! Desce, mas entra! Desce, mas entra é aqui, trinta. entra! Tristana, desce aqui, aqui ó! Tristana, olha! Aí, matou! Tô chegando! Tem muito wave, aí... tem muito wave! Tem muito wave! Que isso? O top lane também É, o top lane. Olha esse tankando, olha esse tankando! Vai, matei, matei! Vai, matei, matei! Caraca, Tristana é quase X, velho! Acabou, ganhamos o jogo, mano! A Big Wave funcionou, funcionou! A Tati, cara! A tática das 3 kataps da FF funcionou. Caralho, viado. Na moral, o tático agora. 3K tá tirane, mano. Mano, você é louco, velho. Que roubado, velho. Que roubado, mano.